O que, que é o um mercado escalável no sentido é você ter um produto que você pode através dele ali vender para múltiplas pessoas. Né? Múltiplas... É, vou falar de mercado escalável, né? Que hoje pra quem tá na internet, escuta muito isso e acaba vivendo esse sonho, Sim. né? Do mercado escalável, que que, que é o um mercado escalável no sentido é você ter um produto que você pode, a, através dele ali vender para múltiplas pessoas, né? Sim. Multiplicar, vender para mil pessoas, uma pessoa que tem um curso online, né? Ele isso. pode vender para mil pessoas. Quando que você, porque tomar a decisão é, de ir pro mercado da internet eh é, pode ser arriscado também para algumas empresas, né? Porque não é porque é na internet, que é simples, chegar lá e migrar a sua plataforma, Não. construir uma plataforma, gravar as aulas, assim. quanto que você percebeu que isso seria um ganho pra benchmark? Não é uma decisão simples e mais do que isso, exige aí uma curva de aprendizado, um conhecimento porque a gente olhando de fora parece simples, né? Nós olhamos ali uma empresa fazendo um trabalho, olha vou fazer marketing digital e é gravar um vídeo e colocar no Instagram, colocar no Facebook e o quanto... Que isso está distante, né, Jogo? O quanto que realmente exige uma estratégia, um conhecimento, uma apuração. E, de fato, ter um produto escalável, como você disse, né, que é a possibilidade de crescer né, as vendas, ter mais vendas e não necessariamente ter um custo maior que acompanha esse crescimento, né? É, ele tem as suas, as suas próprias exigências e necessidades. Então o que a gente percebe hoje é que sim, o mercado ele está aberto para isso, para receber produtos escaláveis. Mas é necessário muito planejamento, muita estratégia, é necessário um trabalho de educação do consumidor, quanto, tanto ao consumo do produto escalável quanto a realmente o mercado em que você atua. Então exige sim um, um conhecimento, uma preparação fenomenal. Cidades do Brasil...